Céu, mano. É legal um... ver é, é, hoje, conta, né? eu contar é. uma coisa para vocês. Vocês sabem Vai. que eu casei por causa de um, de um. Um Dynavision? É Dynavision aquele que era do. Aquele videogame que vinha. Puta, esqueci o nome dele, é Dynavision? Que é aquele controle que vinha direto no videogame e ele era aquele de box, sabe? Que você tinha. Não, Dynavision foi cavelo padrão. Então, mas eu tô esquecendo lá né, na Vision. Não sei, eu tô aquele que de bota eu, o controle é, de carro fazendo é assim. Deixa eu ver o nome dele aqui, não cara. É, é um videogame, se eu não me engano, da Ford, cara. Quer ver? Ó. Tá explicado Poxa, que pode parou ser né? da mesma marca do carro? É isso mesmo. O telejogo, desculpa, telejogo. Ah, telejogo é o jogo. Telejogo, é. Eu casei com a Flávia por causa de um telejogo. Deixa eu explicar. Quando eu, ela me uh, eu, um amigo nosso né no, nos apresentou o Leandro também também chama Leandro e trabalhava comigo e aí fui conhecê-la lá no Shopping Eldorado lá a gente se encontrou a primeira vez na exposição do Elvis e aí depois a gente foi jantar lá no Shopping Eldorado cara e ela falou e eu falando que eu gostava de videogame e tal eu falei né eu sempre joguei a real e aí, cara, ela mora. e assim, eu tenho um telejogo em casa. Eu falei, ó, ah, se for verdade, eu vou casar com você. Mas se for mentira, eu não você vou. Você quer ir lá jogar o telejogo lá em casa? Entendeu? Porque... Não, os pais dela estavam lá, não dá pra jogar. Meus pais não estão em casa. Querem ir em casa jogar um telejogo? É muito longe. Ela... Aí, chega lá lá, muito errado, aí chega lá, aí chega lá, né? morava em Santandré, cara. Morava em Santandré, não dava. Que longe. Longe pra caramba. Não, eu fico imaginando. Cara... Oh, Ô, oh, Adriano, rápido. Aí a mulher dele chama ele pra jogar o telejogo. Chega lá na casa dela mulher dele começa a querer abraçar ele, e aí ele fala, mas a gente não vem aqui para jogar telejogo? É isso aí, é mais ou menos isso daí, cara. E aí, quando eu fui na casa dela, ela, ela separou o telejogo e falou assim, oh, agora você vai casar. Nossa, que erro, hein, Adriano? É cara, ela fala que eu dei uma mancada feia, e porque eu, gente, eu metei truco e ela, ela tinha a carta maior 10, 10, 10, tipo isso. Meteu um 6 na sua carta, testa mais carta, cara, e aí dancei, cara, mas é, é... Ó, tá vendo? A minha vida tá envolvida com jogo, cara, não tem jeito, cara. E eu recentemente comprei, consegui aí, foi fevereiro, foi quando eu entrei Onde, quando eu conheci o Aspen em Veredo que eu comprei. Ah, eu foi, comprei um PlayStation é 5. a rescisão, né, safado? Pra comprar um Play o PlayStation né? 5, né? Tem, eu tenho PlayStation 5, cara. Eu é vim Eu, eu vim o sou rico. Não, sou é, rico, é refidão, rico. Saí, Não. a rescisão, safado. Saiu da empresa, pegou a rescisão, gastou tudo em doce. Não, foi eu. Eu 50 mil reais rescisão e comprou o Play5. Deixa eu falar, Eu, onde eu trabalhava eles tinham umas premiações lá em dinheiro E eu era um excelente funcionário, né? Eu ganhei umas premiações Excelente funcionário premiações. Ai, como eu sou foda <risos> e... Aí, acho não é só você, cara, fica tranquilo Como assim? Só eu não tô aí falando aí... nada, porra E aí, cara, eu ganhei lá uma premiação lá, né, cara? Eu peguei esse dinheiro da premiação e eu também gosto de, de ações, né, cara? Aí tinha umas ações que tava dando dinheiro, eu peguei um pedacinho e vendi meu PlayStation 4. Cara, o videogame pra mim saiu 1.900, o PlayStation 5, ah, no eu final. A... Ah, eu vou falar uma coisa não, da minha experiência, própria. Não, uma experiência própria. Não, experiência própria. Não, acho legal que você comprou. Eu não gosto mais de vender meus videogames. Gosto de depois ficar tendo eu eles então guardados. Eu me arrependi eu porque me arrependi. eu tive Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. Um dia teria o Play 5, não agora que os filha da puta compraram. Um barato então vendendo a 9 conto Tudo. né é, mas assim é. eu vendi o play 2 e aí eu fiquei mó triste depois falando porra eu tenho o meu play 1 eu tenho o play 3 o play 4 e o play 2 eu vendi não... eu tenho até vontade de comprar um aí qualquer um só para falar puta eu tenho o play pior 2 que... pior que hoje eu também me sinto uma dor no coração eu tive um Master System fiquei pouco tempo com ele tive o Super Nintendo Tu ficou é. anos comigo, mas agora eu já não tenho mais. É, dá, dá uma dor no coração. Hoje em dia, vendo o que tem aí, dá uma dor no coração. Meu Mega Drive tá lá nos meus pra... pais. Sabe o que eu consegui o comprar Megadrive uma é época? Tipo de... O Neo Geo. Eu Sim, tinha um o amigo, o eu tive um amigo meu, Caoro, o que, que ele fazia? Ele era japa mesmo, aí ele fica... Mas ele veio de lá mesmo, e, e aí não. Num... Como que eles chamam aquele que é descendente? Tem um nome, como que é? Eu que sei. Não... Nisei, Nisei é. É, é o primeiro, São Sei é a segunda geração. É, eu acho que é, é isso aí, mas ele era original. É, iti, mesmo ni, São Itini, São Itini, oh, São é. em japonês